que aqui é uma perspectiva um ligeiramente diferente daquilo que é o, o, o, a influência colonial um, e o que normalmente se pensa que é a resistência a, a essa presença colonial. Um, estamos perante uma nova, uma nova forma de resistência, pelo menos com a ideia que conseguimos. Acho que, que Mais suave, talvez, ou que, mais... Que, seja, mas, talvez seja Mais civilizado, numa tentativa de, de ser mais civilizado, dá-me impressão. Eu acho que é, é mais um filme que fala também sobre o lado colonial, uma forma mais abrangente, não é? que, para mim, começou-me a interessar, a seguir a este filme, começou-me a interessar muito as questões da exploração da natureza, a exploração dos recursos... E o colonialismo, e passei a começar a ficar obcecada por essa área de estudo, se assim se pode dizer. E a seguir, até este filme, já escrevi outro de ficção que vou agora filmar, para o ano que vem, já se que É completamente inspirado nesta um novo caminho que eu tomei com este documentário, assim como nos meus filmes anteriores, tanto a Costa dos Memórios como o Ivan Kainen, todos. Partem todos os documentários, porque eu meus documentários acabo por ter a oportunidade de procurar muitas coisas, de estar em muitos sítios, de fazer pesquisa em arquivos. Não é? uh, faço sempre tudo com muito poucos com meios, como vocês viram, sou pessoa que faço a fotografia, sou que faço o sol, sou ando por todo lado com os microfones pendurados, e isso permite-me. Uh, ter mais tempo nos locais e ter uma espécie de uma outra vida que não é a vida de quando se faz ficções, ter um outro espaço de criação. E quando eu percebi a potencialidade, de, no princípio, quando comecei a estudar sobre o cacau e o que é que eu poderia fazer com o cacau, pensei mal, poderia ser, poderia ser assim um filme fragmentado, e isso tudo, e não querendo entrevistas e gostando muito dessas histórias, da ideia dos contos. Uh, pensei fazer, então ter estes vários contos e, e comecei também a interessar-me muito mais por um colonialismo que é muito mais não, transversal, sempre foi, mas é, dentro do meu interesse foi mais este da ganância dos impérios, da troca entre os impérios, de todo este lado muito mais global e como o colonialismo, como todo o lado colonial, está tão ligado à questão da exploração da mão de obra. E a questão da exploração dos recursos, não é? E acho que isso é uma, uma vertente que, que agora, para mim, é muitíssimo importante e estou a ligar muito a isso, porque estou-me a afastar, digamos, cada vez mais de, dessas visões mais não é tanto não sei se é por causa da idade, já não me interessam muitas coisas. Interessam-me outros mundos e esta acho que filmes que parte um bocadinho disso, pelo menos aprodos do filme em relação à temática é parte muito disso que eu sinto nas histórias que, que procura um, retratar nos filmes que faz um, há sempre assim, a sensação que, que, que há um, os, um papel de de dos pequenos heróis de pequenos heróis que, que, que tentam uh, uh, fazer com que uh, o, a sua história seja notória. Uh, no entanto, muitas vezes uh, sente-se que há uma, uh, um lado solitário também desses tiróis, e, e aqui uh, talvez uh, aquela produtora de uh, a Luísa de Escolate, uh, numa tentativa de, de transformar. Uh, e, e, e contrariar um pouco este esmonia da, da grande indústria. Um, até que ponto é que, é que há uh, uma, uma intenção consciente de, de fazer viver estes, estes pequenos heróis, ou estes pequenos, pequenos não, estes pequenos um, heróis solitários, uh, e, e isso é recorrente, é, é, é, é, quer nesse, nos, nos, nos filmes ficção ficção ou quer também né, documentários. Sim, acho que sempre me interessei muito por essas, que é quase todos os filmes que eu tenho, me sempre por essa questão de, das, das histórias mais pessoais e das histórias que, no fundo, são apagadas da história. Né? Nada dessas, destas histórias aparecem na história do poder, não né? E acho que também eu sempre me interessei por essas, por, por dar valor e por, por, por dar destaque são as coisas que me interessam, são essas pequenas histórias que depois... No fundo, o mecanismo da história que nos amassa um bocado a todos, não é? aí onde nós somos levados e transportados, no fundo, esse mecanismo é constituído por estas pequenas peças, mas no fundo, a história depois é só contado, contada de uma forma muito... muito já escrutinada para, para formar uma ideia, uma imagem dessa história. E a mim interessa -me ir a esse mecanismo e tirar as pequenas peças e falar delas. E até ao final deste filme eu nunca percebi muito bem como é que se havia de chamar e depois descobri que Under Story, um, que é inglês, eu tinha ido a Belfast, lá em um estúdio de som, e foi visitar umas, umas, umas estufas de plantas. E estava lá uma coisa que dizia bom, podia espreitar para baixo das, das outras árvores e dizia Understory hoje, é understórico bonito, depois li que era significava, no fundo, suposto é? E depois gostei muito desse nome porque exatamente o filme, no final, e sem eu ter feito isso, é, digamos, o filme acabava por ser todo sobre essas histórias mais subterrâneas, sobre as coisas que estão na sombra, sobre as coisas que não se veem, e achei que era que o nome, que esse título acabava por expressar muito bem aquilo que eu queria fazer. E... Não tem relação para português, portanto, a escolha do... é de ter em... É que... em inglês é como... pela valência do seu original de... É de... isso, porque é históricas mesmo dizer portanto, stories. E o sub que não não tem mesmo significado, tem, E portanto deixei em inglês. Mas acho muito... E, portanto, que a partir de uma certa altura, também acho que, que eu, sempre fui um bocadinho assim, mas agora eu, não, eu nunca achei que os filmes deviam mudar o mundo bem cedo, nem tenho nenhum apreço pelo género mais militante. Mas a verdade é que este tema e os temas relacionados sobretudo com este lado mais da relação do homem com, com o mundo natural, para mim tem cada vez mais importância com os animais, nesse aspecto, eu sou completamente fanática. Mas, em relação a essa a relação do homem com o mundo natural, acho que é uma coisa que nós temos que começar a falar, e tem, tem que começar a aparecer várias formas de abordar este assunto. E eu, não sendo ali, tanto achei na realidade que este seria um assunto que merecia-se olhar mais contemporâneo, quer dizer, de olharmos sempre para as partes escuras e e faz parte escolher da nossa história, no nossa sentido história. do mundo histórico. Não é? e, e foi por isso que também o filme tem um ar um bocadinho triste. Eu sei que no início acho que muita gente diz, ah, não percebo porque é que o filme é tão triste ou não percebo porque é que no início não se percebe bem do que é que eu estou a falar com um é ar tão triste. Uh, mas eu acho que é uma história, de certa forma. Sempre um pouco triste, não né? é? O facto de, de, de ser uma recorrência no, nos seus comentários de, de ter a sua voz, uh, fala um pouco disso, porque é uma coisa que acontece, uh, tem acontecido uh, com, com, com frequência. Eu não tenho assim nenhuma explicação, mas lembro-me sempre que uma vez fui ver, tinha, tive a sorte de viver uns tempos na Suécia, e uma vez fui ver um workshop com o Língua Adernum e ele dizia: Ah, pois, isto era para uns alunos de uma escola, e é a pessoa. Eu dizia: Mas porquê é que vocês complicam tanto? Os alunos documentários: Isso não se percebe, diz-se, mas porquê que vão demorar, não sei quanto tempo? Digam, digam, porque eu. <risos> não compliquem. E de certa forma, eu às vezes eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso e neste caso a voz não é, não é usada da mesma maneira que nos outros documentários, porque é usada um pouco como suporte, não é? nos outros. É usado realmente nessa ideia mais de Marberon, mais que era... não percas muito tempo, diz qualquer coisa que não seja muito feio e isto avança, não é? um, Mas neste caso é usado como um suporte muito mais, porque as histórias todas, eu as escrevi, já escrevi, a pensar que poderia não ser eu a dizer, isso é verdade a importância do, do, do, do feminino no seu cinema? Uh, Fala-se muito disso. Uh, Câmbio. dizer isso. um pouco sobre... Eu acho que isso, esse assunto é sempre... Eu acho que muitas pessoas que aqui estão compreendem essa... Que essa questão, às vezes, não é muito fácil de responder ou de uma pessoa se colocar porque numa de determinada posição, mais crítica, mais, uh, em relação a essa questão do género. Porque eu uh, sou uma mulher, não é? falo do de, de um ponto de vista que, da qual não, de um ponto onde eu não posso, de onde eu não posso deslocar. nem é? falo de uma mulher que nasceu nos anos 60, que é? passou coisas com certeza muitas pessoas aqui. Quer dizer que teve uma vivência muito diferente das pessoas mais jovens, ou outras pessoas uh, mais velhas. Uh, e sempre para mim, talvez seja uma coisa geracional, eu vivi realmente uns tempos não tendo um background, uma, uma, ecran, uma família, tendo uma família relativamente normal, não é? muito civilizada nesse aspecto, uh, mas eu lembro-me de ver coisas terríveis em África e tudo isso, e até perguntaram ao meu pai, que é uma pessoa amorosa, uma vez estava-lhe a perguntar, não, não havia umas coisas que nós víamos lá em casa de não sei quem, onde havia o, o senhor não sei quantos, ou não sei quantos, não batia na mulher, e o meu pai disse, batiam todos, <risos> portanto era uma coisa que era, isto é um, não é muito distante, estamos a falar dos anos distantes. E eu acho que sempre, no fundo, eu acho que o olhar que, às vezes, aparece nos meus filmes, em relação às mulheres, é o olhar que aparece em relação, como tu estavas a dizer, às figuras que ficam por baixo, que ficam, que têm dificuldade, no fundo, aparecer na história, e mesmo a ter a palavra, e mesmo, também, a, a serem vítimas de, de uma exploração, estava no outro dia a falar sobre isso, né? que mesmo no, no, na luta anticolonial, né? nesses exércitos, como fossem, algumas pessoas se calhar viram o Ivoqueim, as questões da, da, da libertação da mulher, ou da, da, da igualdade de gênero, completamente ignoradas. Né? Os, os guerrilheiros que lutavam pela independência anticolonial exploravam as mulheres e não tinham o respeito, pelas mulheres. Portanto, é uma espécie de uma luta que eu vejo como paralela a todo esse interesse que eu tenho pela, pela pela o absurdo da sociedade colonial, pela opressão, pela exploração, por tudo isso, que são coisas que estão muito presentes. Eu não vi coisas muito más, mas vi muita coisa. Né? Um, e, e eu acho que vejo um pouco, às vezes, as mulheres aparecem com esse tom no meu filme, mas não tenho a certeza que seja uma coisa só de género, não acho que tem a ver com isso também. E só por uma curiosidade, eu agora escrevi só para experimentar, não, estou a brincar, mas porque dizer, no próximo filme de ficção, eu só tenho um, uma personagem feminina. <risos> e eu, eu acho que de qualquer maneira, mesmo quando eu vejo o que é o que eu escrevi, acho que essa ideia de milha, das mulheres está lá também, é no mundo dos homens, sim. Eu não tenho qualquer experiência com a África, não posso estar, é tudo por, por conhecimento adquirido. É, mas a sensação que eu tenho e a minha curiosidade era não pensar que no caso do, do, do Samara Machel que ele dava um culpa à um, um, um, mulher no, no, na, na revolução e a mulher emancipada, como, como se cantava. Mas <risos> yes. um... acho que a mulher emancipada a única coisa que tinha direito era fumar cigarros. Isso. Estou certa. Fumar é cigarros. -ciga. -ciga. Quando vêem aquelas imagens de Sambique, quando elas cantam... Né, é só muito... emoção, então, mas é uma mulher emancipada. Fumar cigarros, mas na realidade é de Sambique. Né? As mulheres continuam a fazer todo o trabalho e os homens constroem a casa. E vendem. Linda sim. Cada vez mais. Mas eu às vezes acho que isto... A ideia de falar da África é um bocadinho... Eu só conheço aqueles territórios. Conheço Angola muito mal. Eu conheço Moçambique, que é um país muito especial. Conheço bem a África do Sul. Conheço, conheço aquela zona na África Austral, que é também uma África muito diferente. Não é? E depois São Tomé e Príncipe, que para mim foi talvez o maior choque uh, emocional que eu tive. Porque São Tomé e Príncipe. Por isso simplesmente eu... E eu conheço outros países de passagem. conheço Senegal. Em equatorial, que também é bastante sinistro. Eu, por exemplo, em sul. conheço muitos locais em, em África, mas não posso dizer que os conheça, passei por lá. Né? E São Tomé, já me fui várias vezes e fiquei bastante tempo né? vários meses e é um dos sítios mais. Mais aflitivos que existem, é? toda, toda, todas aquelas pessoas que continuam a viver nestas antigas roças de cacau formam comunidades que nem sequer se consideram santomenses são, é? são comunidades onde estão os carnavarianos, onde estão os angolanos uh, e alguns moçambicanos. E essas pessoas hoje continuam, quando nós vamos às roças, que funcionam como ducos muito fechados, não estão de todo ligados às zonas urbanas. São pequenas, né? mas a cidade de São Tomé e a Neves, que é uma outra cidade mais a sul. As pessoas que estão, por exemplo, no morro e que veem a cidade de Neves, cá em baixo, vê-se perfeitamente, é como se fosse um mirador. Elas, As crianças demoram quatro horas a lá chegar e vão quatro horas já para a escola e voltam quatro horas para cima. E, portanto, elas só têm aulas. As que têm aulas de manhã saem às três da manhã e voltam às cinco. É uma loucura. E portanto, é um país onde todas estas pessoas acabam, que estão nas rochas acabam ali presas, tal e qual como se nada se tivesse passado desde o tempo colonial, sobretudo desde o tempo da escravatura e da exploração do mundo. E é, um, é muito, muito afetivo. E isso continua de todos os países onde eu já tive talvez seja o um país mais angustiante, não é mesmo? E, portanto, a África, para mim, é toda ela muito diferente e tem contornos diferentes. E são territórios que, em geral, todos eles tiveram em comum essa questão da exploração e da violência, mas são diferentes. É? Será que, que o, isto não será um pouco como, como a, a disputa de, de, de um valor tão... tão que, no fundo, é, é, é, tão, é tão injustamente pago a, aos produtores, mas que depois toma de, ou seja, é quase como um ouro, é quase como... Sim, um cacau é uma commodity, eu não sei como é que se dizem, agora se esquecem completamente a palavra em, em português, Sim, não é? Mas tu, como é que é? Okay. Matéria. Okay. De toda a exploração que tudo isto tem, é sempre nesta questão, e o cacau é mesmo uma commodity, como outras quais queres, é um valor, não é? tem um valor no mercado e São Tomé foi um grande produtor de cacau, mas ao início do século XX, portanto, entre 1800 e muitos, portanto, e em 86, 90 e o início do século, os, os terrenos estavam todos exportados pela produção uh, massiva. massiva e pela, produção, pela monocultura. E já nessa altura, sabia muito bem que não se conseguia produzir em quantidade e em qualidade, e, e, e os terrenos ficavam escutadíssimos, não é? Portanto, a grande glória do Cacau, é mesmo mesmo em São Tomé é muito pequenino, é um espaço de tempo muito, muito pequeno. E depois, eu tento explicar no final, ou dizer, ou enunciar, de certa forma, mas provavelmente não é muito claro. Claro que aqui neste filme há sempre um lado. funciona como um conflito que está sempre lá, não é? Por exemplo, o chocolate, nós sabemos que os chocolate é, um, é um produto, Pois, então, o cacau, depois de, de, de, de fermentado, depois de todo o processo tecnológico que tem, transforma-se num produto muito bonito, muito lindo. Muito, muito, muito luxo, e nós sabemos que toda, essas, toda essa cadeia que está por trás do cacau, tal como com outros produtos, é terrível não é? de exploração. Mas eu, no final, tento explicar que realmente foi logo aí em 19... meu.. 907, de 1910, que a uh, Cadbury, que era a maior, essa maior fábrica uh, que havia. Havia outros, também muito importantes, uh, os ingleses. Mas eles descobrem uma coisa fantástica que, ainda hoje, é, no fundo, o sistema todo de exploração de muitas plantas, mas, sobretudo, o cacau. Eu tento explicar isso, mas se calhar não é muito claro: que havia grandes plantações e as grandes plantações forneciam as... o um cacau para as empresas. Mas como havia essa questão da mão de obra, e a mão de obra não era uma mão de obra limpa, era uma mão de obra que estava sempre ligada à possibilidade de ser mão de, ser, de ser obra escrava. O Cadbury realmente quando passou e foi para, para a Golden Coast, que agora é, é, é, é, é a, a Costa do Mosquinho, ao lado, não, ao lado é já me que é dos grandes produtores de cacau, não é? Ele quando chegou ali assim percebeu perfeitamente que, os, que já havia pequenas plantações de cacau, que eram as pessoas que geriam, este, que este, que este pequenos proprietários. E pronto, ali isto teve uma solução, que é que cada pessoa, tal e qual a convenção tomei hoje, que depois da independência as, coisas, o, as grandes plantações foram divididas em pequenas parcelas, não maior que este palco, né? mas o cacau é realmente valioso. Uh, as pessoas apanham os seus frutos, por exemplo, à sexta-feira e com eles ganham 5 euros que para a semana toda. E, e pronto, já não é preciso mão de obra, não há escravo, não nada, não há patrões, são todos empresários em nome individual, <risos> assim se pode dizer, e acabam por perpetuar um sistema de exploração brutal com um sistema capitalista regulado, normal. Esse é o, o que Cadbury viu em 1907, é o sistema que hoje está implantado em todo o mundo na exploração Mas este é o produto? Deste, desta última exploração que vimos... Uh, Do Cláudio Coral? Uh, sim. Uh, uh, Destina-se uh, às... às uh, Até quem? Não um, o Cláudio, Cláudio é, Coral é uma grande estrela. Ele aqui não aparece como uma grande estrela, porque eu não quis colocar uma grande estrela. Mas digamos que ele é talvez o esclateiro mais famoso que existe. Há, há, há o esclato produzido em, em grande quantidade das empresas como a, a Carberry, não, já não existe, existe uma grande empresa que é a Mondelez. Que é uma, as grandes empresas alimentícias são hoje, as, portanto, ninguém se calhar sabe que a, a empresa mais valiosa dos Estados Unidos é uma empresa uh, que trabalha com, com, com commodities de todo o género, não é só com cacau, mas é tudo que tem a ver com a alimentícia, que é Uh, uh, Calgit uh, cal, cal e é a empresa privada que, com maior. Se vocês forem à internet, virem que é uma empresa que as pessoas não sabem. é geral, não tens a noção que estas empresas que transformam os alimentos sejam tão poderosas. Quer dizer, agora já há mais essa questão de casa da carne e tudo isso mas há duas coisas há esse chocolate produzido por essas super empresas e depois há uma coisa a qual a Luiza e o Cláudio Coral pertencem que se chama Bimutuba que é, eles compram os bims que são as, os, os, cacau, aquelas aquelas farinhas de cacau e fazem barras e o o, o Cláudio Coral é talvez assim o mais tipo, o Indiana Jones do cacau ele faz bastante é considerado o melhor cacau do mundo já há vários anos Uh, e ele, portanto, tem, compra o seu cacau e tem algumas árvores, algum terreno, e transforma depois o cacau num chocolate, que se chama Claudia é. uh, Coral é. E que é fantástico, podem pegar pode toda a publicidade, mas só para experimentar, porque é uma coisa que não parece nada que alguma vida alguém deve comer, né? assim, são as coisas sem assim, muito. E, o Cláudio é também um agricultor, é uma pessoa que totalmente também nas questões ecológicas, sim. aquela casa que vocês viram abandonada é ali que ele vive. Uh, não tem janelas, não tem portas e ele não é uma pessoa lá, propriamente pobre, mas vive assim porque sim, quer, sim, não quer, não quer e não quer mais nada. Portanto é um prazer encontrar pessoas é com é? sim, de sim, Exatamente. Que Acho que hoje. temos que ir que está aqui. Sim. sim. vamos concluir pronto, eu acho obrigada obrigada